Parece que a Sony não sabe o que fazer com a Homem-Aranha depois que os últimos filmes foram mal nas bilheterias. A Sony foi hackeada semana passada e vários e-mails vazaram e filmes e outras coisas. Em um desses e-mails que vazaram, o produtor atual do Homem-Aranha, Avi Arad, ele pediu por um filme do Venom e ele alegava que o personagem é popular e venderia bem e venderia jogos e brinquedos. M. Pascal, a chefona da Sony, não deu uma resposta. Aparentemente, a Sony não tem certeza se vai realmente fazer o filme do Sexteto Sinistro ou mesmo o filme do Venom, que seria uma boa ideia talvez para salvar o personagem na Sony, quem sabe arte sonha em trazer de volta Sam Raimi para produzir e dirigir os próximos filmes do Cabeça de Teio, mas as mensagens deixam bem claro que Amy Pascal, a tal da chefona da Sony, pensa seriamente em ceder os direitos do Homem-Aranha de volta para a Marvel, e ela negocia pesado para isso. Alguns sites especializados dizem que a conversa entre a Marvel e a Sony esfriou, outros dizem que é apenas um hiato. Outro e-mail meio perdido mostra os irmãos Anthony e Joe Russo, diretores de Capitão América o Soldado Invernal, se oferecendo para Amy Pascal para serem produtores dos próximos filmes do Homem-Aranha. Seria essa a chave do mistério se a Viarad estiver fora dos planos da Sony, por qual motivo eles colocariam pessoas da Marvel no projeto? Minha opinião, a Marvel vai continuar atrás da recuperação dos direitos do seu principal personagem, ela tem noção da posição ruim que a Sony se encontra. Minha aposta é que em breve veremos o Homem-Aranha nos filmes dos Vingadores. Nos filmes. Veja só, eu falei no plural. Você acha que o vazamento dos e-mails vai servir para? Cancelar de vez as conversas entre a Sony e a Marvel ou vai ajudar a finalmente fechar o negócio? Deixe a sua opinião nos comentários, visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds, inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e não esqueça de marcar para receber as atualizações dos novos vídeos direto no seu e-mail. Siga o Gastrezana no Twitter para a gente ter as melhores discussões nerds e curta a fanpage do Nerd Rabugento. E imagine, se você for o patrão do Nerd Rabugento com apenas um dólar, eu passo a ter obrigações de fazer novos vídeos todas as semanas. Para você. Os patrões já conquistaram o Nerd Rabugento ao vivo, que vai ao ar todas as quintas, das nove às vinte e três. Visite o site do Nerd Rabugento, nerdrabugento.com.br. Lá tem um link para uma extensão do Chrome que facilita a sua vida e vai te avisar todas as vezes que sair um novo vídeo do Nerd Rabugento.